Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer porque muitas vezes, porque muitas vezes, porque, porque, porque, porque será, porque, porque muitas vezes a é culpa da aumentar os quilos do nosso corpo é dos alimentos, e como muitas vezes aumentar o quilo do nosso corpo é dos alimentos, não adianta fazer caminhada e exercícios físicos e perder 500 gramas e depois comer à vontade e ganhar 2 quilos, isso anula o efeito do exercício físico. É por isso que, meus amados irmãos, que no processo de emagrecer, gienta se tornou a mais famosa forma de emagrecer. Por que a ganeta se tornou uma forma mais famosa de emagrecer? Por quê? Porque, porque será? Porque muitas vezes essa culpa de aumentar os quilos do nosso corpo é nos alimentos. Não adianta aumentar os quilos do nosso corpo. Comendo comida à vontade, às vezes é pecado da gula. Às vezes não, é pecado da gula não, meus amados irmãos. As vezes não é pecado da gola, mas muitas vezes é sim o pecado da gola. Então, meus amados irmãos, quando olhais para céu, vê que a dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer. Por quê? Por causa dos alimentos. Se você quer ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo, vá no bairro centro da sua cidade e depois... Depois, depois, o que tem que fazer? Registe no seu no celular e depois no Microsoft Excel, depois que você se pesar da balança, os quilos, o seu corpo. Se dia 1 estava com 100 quilos dia 2 está com 99.500 gramas, perdeu 500 gramas, graças a Deus.